Olá meus amigos e minhas amigas Vamos aí para a fase final Do nosso fogão caipira Fogão a lenha Estamos aqui em uma fazendinha Fazendo aqui esse trabalho E agora aqui vamos trabalhar aqui no forno Parece que quer chover Ali formou-se uma chuva, umas nuvens né? E aqui vamos para cá Aqui nós já fizemos esse trabalho aqui, Já colocamos aqui a chapa E aqui a gente pegou e levantou quatro fileira porque o tijolo era estreitinho porém se você fizer com três e deixar esse espaço aqui até 18 cm de, de, de altura tá um bom fogão a lenha né aqui nós deixamos 23 24 de largura por 20 de altura colocamos aqui a chapa agora que vamos para o forno bom meus amigos aqui tem que ser tudo calculado na hora que eu fui fazer ali o carro do forno isso aí tá em outro vídeo a gente já mediu aqui, ó. Deixamos um tijolo certinho aqui, igual tá vindo aqui. Aqui, certinho pra parede aqui, ó. Medimos o forno. O meu forno dá 48 de largura. Certinho. Então, eu medi aqui. Vou deixar com quase 50. Pra, aqui vai a massa refratária. Aqui no, no tijolo e nesse aqui. Então, aqui a gente já fez isso aqui, ó. Pra, justamente para começar com o tijolo daqui, ó. Certinho, pegar esse alinhamento. Aí aqui vai ficar um espaço aqui certinho para o forno, para quando eu colocar o tijolo aqui, ó, um espaço para circular o forno, o lado do forno. Então aqui nós rompou mais uma fileira, esse ferro aqui, ó, nós vamos fazer uma cava nesse tijolo, nós rompou, para ele ficar um meio centímetro para cima, para a massa, a argamassa ficar colada aqui no tijolo e e esse ferro vai ser o nosso o nosso nível para colar o forno em cima. Bom, então vai ficar assim, ó. Aqui vai ser a nossa parede do forno. E aqui, ó, o forno vai ficar aqui assim, ó. E nós vamos, já risquei aqui, ó, onde eu vou fazer uma, aqui uma cavidade do lado do outro, que é para esse, esse ferro ficar embutido nesse tijolinho. Bom, funciona assim, ó. Aqui eu já fiz as duas cavidades. Agora eu vou colocar esse tijolo. No, no, na realidade, um é daqui, o outro é, é daqui. Vou começar aqui certinho aqui. Acompanhando o rejunto de baixo e faz aqui o forno. Vamos mostrar para vocês como é que faz aqui. Essa gaga aqui, ó, ele vem do começo ao final. Todinho. Então aqui é a coisa mais simples do mundo. Agora, aqui vamos pôr os ferros. Vou pôr aqui um pouquinho de massa aqui. E um pouquinho de massa aqui, ó. Esse aqui tem que estar tá retinho, ó. Então vamos pôr aqui com cinza pra cima. Vamos pôr aqui a régua, ó. É um pouquinho nível certinho opa prontinho é aqui ó agora esse outro nós vamos fazer diferente ó. Outro, nós, nós vamos fazer assim ó nós vamos pegar o vamos um nível daqui pra cá ó. tem que dar nível aqui ó e tem que dar nível aqui ó prontinho no nível aqui no nível aqui ó porque eu coloquei esse aqui no nível então esse aqui tem tá no nível aqui e aqui ó não pode sair fora do nível aqui eu estou usando areia cimento e açúcar para ficar uma massa melhor segundo os mais antigos massa com açúcar ela evita a trinca então eu estou usando aqui ó se for usar massa refratária em tudo também dá só que aí vai ficar muito caro mesmo, mas é o mais aconselhado, que você use massa refratária. Prontinho, então aqui eu vou, conto aqui as paredes, tanto de um lado como do de outro, e vamos deixar aqui o espaço do forno, vou seguir aqui até chegar à altura do forno aqui em cima, aí depois eu vou revestir essa parte que está faltando de refratário. O da minha mãe eu coloquei refratário só na parte de baixo, onde vai o fogo, já o meu eu fiz todo aqui em volta e por cima também, com refratário. Esses dois ferros estão no nível, depois eu vou chegar e vou colocar o forno em cima. O ar vai vir ó, e vai circular aqui nesse lado, aqui a, aqui por baixo e vai circular todo o ar em volta do forno e vai sair na chaminé. é um aqui põe aqui também ó legal aqui também tem que estar certinho ó bacana para subir até em cima legal agora nós temos que deixar aqui o nosso forno é 48 então nós temos que deixar aqui deixar aqui 49 para 50 49 vai entrar bem justinho um centímetro para massa para massa refratária e aqui vai seguindo gente até chegar à altura do forno aqui o forno vai ficar aqui em cima o ar vai vir aqui por baixo o ar quente Vai circular aqui, o forno vai vir até aqui assim. Aí o ar vai circular aqui, vai subir aqui nessa lateral, vai ficar aqui uns 10 centímetros, vai ficar aqui uns 10 aqui, uns 7 aqui. Então esse ar aqui vai envolver todo o forno. E não vai ter bolo que não vai ser assado aqui não, hein? Agora chegou a hora boa gente, maravilha, isso aqui não se ia gente, a gente pegar de água do coco e essa, esse, esse pouquinho de carne, a gente comia com rapadura, maravilha, uma delícia, a água do coco só é gostoso se você tomasse no coco, se você pegar a pôr no copo já perde o sabor. Ó, gente, coloquei aqui, ó. A prática já é boa. Já ficou quase legal. Vou mostrar pra você aqui de pertinho aí, ó. Sem cortar o vídeo aí, ó. Vou mostrar pra você aqui bonitinho aqui, ó. ó. Aí, ó. Entendeu? Vamos aqui dar continuidade aqui o nosso fogão-a-lenha. Aqui eu deixei um, um, um, um espacinho antes do tijolinho para caber massa refratada aqui. Pra, ver, pra fazer a vedação do forno. Esse forno só vai ficar lacrado. Aqui nessa portinha aqui ó, lá dentro ele vai ficar tudo solto, não vai ficar nada travando. Bom, mais uma vez, esse forno aqui tá um pouco sujo de cimento porque ele já tava colocado. A gente veio aqui, para vocês que não viram os vídeos, tem uns vídeos aí atrás, anterior a esse, onde a gente arrancou o forno, ele era aqui ó, o fogão era, era, era aqui nessa marca, e a gente fez um novo, a gente destruiu tudo que, o que tinha e fez um novo. Mais uma vez aqui ó, nós estamos trabalhando com argamassa refratária, não é terra não, é argamassa mesmo. Aqui nós compramos aqui o pacote de 10 kg, e usamos dois pacotes ontem, e vamos usar mais aqui dois hoje. E esse aqui é os refratário, ó. vem um pacotinho de 40 peças. Só mostrando para vocês, ó, esse ferro que eu, que eu falei, ele tem que ficar nível certinho, a colocação desse ferro aí. A gente colocou nível aqui e lá também. Olha só, primeiramente eu coloquei nível aqui, ó. Certinho. Aí depois eu coloquei aqui o nível, e depois eu coloquei lá também. Olha aí, ó. Nível 100%, viu? Veja bem, então aqui a gente já revestiu todinho, ó, todo revestido bonitinho. Agora aqui falta só fazer a limpeza e aqui agora é encaixar o forno, que bonitinho, ó. Agora a limpeza. Veja bem, então coloquei massa aqui em toda a base e também aqui nas lateral, ó. Hoje então, meus amigos, viemos aqui, encaixamos aqui em cima da base, o já tá no nível e agora é só encostar essa base aqui na parede, ó. Agora eu encaixei aqui, ó, e nós estamos aqui com o ferrinho vibrando bem para essa massa refratária vedar bem para não sair fumaça, ó. Ela tem que entrar bem nessas flechinhas aqui, ó, igual aqui, ó, entrou justinho, mas nós ter que dar uma socadinha com o ferrinho. Bom, para melhorar, eu afastei um pouquinho o forno e preenchei bem essa flecha aqui com massa, aqui também desse lado, ó. Sujou o tijolo, mas nós, é só nós limpar, Agora é só encaixar. Aqui por baixo também, ó. Ficou bem cheio de massa aí, ó. Bom, minha gente, então aqui, ó. Colou certinho aqui, ó. De um lado, aqui por baixo, ó. Transbordou um pouco de massa. Agora é só fazer a limpeza, ó. Uma parede bem certinha, ó. Colou legal, ó. E agora é fazer aqui a parte de cima. Prontinho, prontinho, minha gente. Aqui, gente, sujou o tijolo. É só fazer a limpeza aqui de imediato. Sem deixar secar. Agora aqui, ó, ficou bem vedadinho, ó, tanto por baixo como por cima vai ficar também, ó, por aqui do lado também, tudo vedadinho, ó, aqui não vai sair fumaça. E é isso aqui, gente, olha só. Agora é só fazer o restante aqui, e aqui, como eu mostrei para vocês, ficou aqui em torno de 8 centímetros de um lado, 8 do outro, e lá atrás ficou 10, ó. Então o fogo vai circular, e aqui agora nós vamos fazer... Uma, uma lajinha com refratário, né? Vamos pôr uns ferros. E a gente vamos fazer aqui. Vai ser todinha com refratário. Prontinho, prontinho. Então, agora nós colocamos os tijolos aqui em cima. Agora, vamos só revestir aqui por cima com os refratários. Aqui nós vamos pôr uns ferros. E se você não ver, como é que vai ficando aí, ó. Bom, estamos chegando aqui a fase final. Veja bem. Aqui a gente colocou, revestimento aqui todinho com o refratário. Aqui nós cortamos aqui um pouquinho. Para quê? Para encaixar essas barras de ferro aqui, ó. Essas barras de ferro tem aqui um centímetro e meio de espessura. Isso aqui foi cortado no maçarico. Aqui no, comprando no ferro velho que tinha aqui, ó. Então aqui eu regularizei todinho aqui, ó. Certinho, rente aqui com o refratário. E aqui também, para ficar essa base aqui. Aqui eu coloquei. Porque essa aqui está em cima do forno, para não forçar o forno. Aqui como está fora, então eu vou encaixar tudo assim, ó. Agora eu vou pôr, a, eu vou, eu vou pôr aqui a, a massa refratária e vamos colar aqui em cima. E aqui depois vai uma lajinha de, de tijolo para poder a gente começar o chaminé. Então vamos lá o nosso trabalho aqui, ó. Prontinho, aqui eu lacrei tudinho aqui ó, com refratário em toda em toda a volta do, do forno tem refratário só então aqui tá bem revestido aqui agora é só vir com a cobertura com óleo, areia e cimento é. prontinho, aqui nós deixamos aqui o espaço por chaminé aqui nós cobrimos, foi bem vedado aqui com massa refratária. Aqui a massa e os tijolinhos. Agora, aqui depois é só eu vim com mais uma fileira de tijolo desse aqui com areia, cimento e açúcar e subir o chaminé. A parte aqui do forno já está concluída hoje. Então, meus amigos minhas amigas, espero que vocês tenham gostado de mais conteúdo. Temos por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Não esqueça se tiver gostado, deixar o seu like, o seu comentário. Um abração, fui, tchau minha gente.